Palavras de salvação, somente o céu tem para dar, por isso, meu coração se abre para escutar o mais difícil que seja seguir.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 se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, a palavra-chave da nossa liturgia hoje é perdão. A pedagogia de Jesus é muito clara como a luz. Aquilo que nós pedimos a Deus, devemos também oferecer aos outros. Seria uma incoerência muito grande se negássemos o perdão ao outro, sendo que nós mesmos, quando nos pesa a consciência, pedimos o perdão de Deus. A parábola de Jesus deixa clara, deixa claro, melhor dizendo, tudo aquilo que nós fazemos de maneira tão incoerente, porque... Nesta história contada por Jesus, aquele empregado que tinha uma dívida enorme com o seu patrão, deita praticamente aos pés, se prostra diante deste, suplicando o perdão da sua dívida e quando alguém que lhe deve muito menos faz o mesmo gesto de praticamente se estender aos pés deste empregado pedindo perdão, ele nega. Vimos que a consequência da falta de perdão é justamente que o empregado, mesmo tendo sido alvo da compaixão do patrão, que aqui é o próprio Deus, é entregue aos torturadores. Nós sabemos o que a falta de perdão acarreta a nós, na alma, no corpo. Quantas dores misteriosas que aparecem no corpo e às vezes não se sabe a origem pelo menos de acordo com a medicina e quando se procura um profissional da saúde a quem nós devemos recorrer sim às vezes a resposta é nós não encontramos a causa e daí é possível ver que a origem tem um fundo emocional espiritual tantas dores, não é? nas costas que às vezes são coisas que carregamos dos outros não apenas aquelas que são fruto do desgaste do dia a dia e do corpo humano mas por vezes são coisas que nós vamos ajuntando nas nossas costas com a nossa falta de perdão no ressentimento de quem insiste em sentir e sentir mais uma vez aquilo que alguém lhe fez ou lhe falou Hoje a compaixão de Deus brilha como luz Como exemplo para que nós sejamos livres E é preciso ver com, muito, com muita clareza a partir da luz do Espírito Santo O convite de Jesus que está implícito nesta parábola Nenhum de nós quer viver na escuridão nós precisamos da luz e o perdão ilumina a vida daquele que tem humildade e é capaz de perdoar ao outro, porque sabe que Deus sempre está pronto a perdoar aqueles que pedem perdão com humildade. A televisão incita em nós a violência e também desperta por vezes a sexualidade. A TV trabalha muito em cima dos instintos, justamente para prender as pessoas. E algumas pessoas gostam desta programação, por vezes com cenas fortes, não é? estimulantes, que desorganizam completamente o ser de quem assiste. E às vezes quem está ali ligado em determinadas narrativas, histórias, filmes e novelas acaba até desejando que a vingança se concretize por parte daquele que foi injustiçado. E começa até mesmo a se deixar levar por uma revolta. E quando a pessoa se dá conta, ela está envolvida numa trama por vezes que nem verdadeira é, e ainda que seja inspirada em fatos, é algo que é lançado como uma rede, não é que prende as pessoas e nós nos tornamos violentos, ou até mesmo imediatistas impulsivos. Precisamos, amados irmãos, nos deixar envolver pelo perdão de Deus, e não por aquilo que extrai o pior de nós. É por isso que Santa Clara é aquela que é apresentada como padroeira da televisão, porque podem existir também coisas positivas na televisão, Cultura, informação Quando nós sabemos filtrar e procurar realmente fontes que sejam fidedignas O Papa Pio XII a proclama oficialmente como padroeira da televisão Porque Santa Clara, certa vez na impossibilidade de participar de uma missa Por conta do seu estado de saúde Pede a Deus a graça de ouvir a humilha, a palavra sendo proclamada e também presenciar o santo sacrifício ali do quarto onde ela se encontrava, da sua cela. E eis que Deus dá a graça dela enxergar como que numa tela na parede do seu quarto tudo aquilo que acontecia na missa onde ela não estava presencialmente. Nós fizemos também a experiência da impossibilidade de estar aqui na igreja por um período, participar seja pelo celular, pelo computador ou pela televisão da Santa Missa. É claro que nada substitui o comungar, não só da palavra, mas da Eucaristia. Mas naquele momento, a palavra de Deus chegou até nós através desse meio. Como é importante que nós possamos lançar mão desses meios para nos alimentar de coisas que edificam, que são nobres, mas sabendo que nada substitui a nossa presença. Porque um grande risco é de que algumas pessoas que podem sim vir à igreja tenham se acostumado ao conforto de sua casa e preferem, quem sabe, participar, entre aspas, da Santa Missa. Ali, pelos meios de comunicação, a televisão, Proporciona aos idosos, doentes e outras pessoas em outras situações de isolamento A beber do Evangelho Mas nós precisamos desta luz da Eucaristia Dessa presença de Cristo na nossa vida E Santa Clara foi aquela que quando teve disposição, possibilidade Sempre amou a Cristo por meio das pessoas No contato com os mais necessitados ela que se tornou a dama pobre, uma mulher que veio da nobreza, que tinha todo o luxo, conforto e até mesmo a possibilidade de casar-se com um bom partido, deixa tudo para seguir Jesus. É aquela que desposa o mestre, é aquela que no momento do perigo, quando está no convento junto a outras irmãs e está prestes a ser atacada por bárbaros, que poderiam invadir aquele local daquelas mulheres que eram donzelas, virgens, ela confia na Eucaristia. E quando é levantada a hóstia santa, o Santíssimo Sacramento, diante daqueles homens que estão prestes a entrar no convento, uma luz sai do Santíssimo Sacramento, que ofusca a visão desses homens e eles não alcançam aquelas consagradas por Deus. Santa Clara nos ensina que a verdadeira luz é o próprio Cristo. E que nós também precisamos iluminar a nossa visão com aquilo que nós permitimos que entre em nós por meio da nossa vista. E mais ainda, que nós façamos a experiência de ser iluminados por Deus através do seu perdão e sejamos luz para o outro, tendo a capacidade de pedir perdão. Tendo a capacidade de aceitar o pedido de perdão Quando você perdoa, a vida se ilumina Quando você se confessa, pede o perdão com humildade Uma luz se acende Quando você tem a humildade, a capacidade de pedir perdão Uma luz também começa a pairar na vida daquela pessoa Ainda que ela lhe negue o perdão Você tem a possibilidade de iluminá-la com a chance dela também se reconciliar com você. Sejamos pessoas iluminadas por Deus. Sejamos pessoas que busquem a luz e sejam reflexo desta que quer iluminar os irmãos e irmãs, como Santa Clara de Assis. Vamos ficar em pé? E vamos imaginar que cada oração é uma luz que se acende em uma realidade eu gostaria de compartilhar com vocês uma figura muito bonita que uma pessoa dizia para nós ao rezar por nós seminaristas. Elas falavam, ela falava assim, Toda vez que eu rezo por vocês, saibam que está caindo uma rosa do céu lá na cabeça de vocês com a minha oração. Era a forma daquela pessoa expressar de maneira visível a prece dela por cada um de nós, vamos imaginar então que por cada pessoa pela qual nós rezamos, cada situação, cada acontecimento é uma luz que está se acendendo nessas vidas, nesses locais, também nesses grupos com a nossa confiança a Deus e tudo o que apresentamos a Ele. Vamos então nos colocar em oração juntos.